Cara, olha o seguinte. Blog do Noblar. Por que não te calas, Lula? Reinaldo Azevedo. Lula tem de falar menos, porque está certo. E Eliane Catenhiedi no Estadão. A pergunta que começa a rondar Brasília. O que está acontecendo com Lula? Ao vento do nada, o presidente faz duas acusações graves, sem provas. Na mesma semana, a primeira atinge o Zeuá, a segunda o senador Sérgio Moro. Estilhaços vão longe. Após esses jornalistas tentarem passar pano e terem a própria narrativa derrubada pelo próprio Dilma, eles já estão em desespero. Meu Deus, o pano está todo sujo, não dá mais para passar, não. Por que não te calas, Lula? É o que pergunta aqui o Blog do Noblar. Eu tô tão perdido que eu não sei nem qual das três matérias eu vou ler primeiro para vocês. Mas vamos primeiro por ele, o Blog do Noblar. Este blog havia completado apenas 3 dos 19 anos que tem hoje, quando as redes sociais, no fim de 2007, estremeceram com um episódio que repercutiu no mundo todo durante semanas. Em Santiago, no Chile, estava sendo realizada a 17ª Conferência Ibero-Americana, que reunia dezenas de chefes de Estado e observadores. Era a sessão de encerramento. Discursava o então primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodrigues Zapatero, do Partido Socialista, e a todo instante interrompia sua fala o presidente da Venezuela, o coronel Hugo Chávez. A tudo assistia calado, o rei Juan Carlos I da Espanha, até que de repente ele perdeu a paciência, mandou as favas, as regras do protocolo e gritou: Colérico, na de direção de Chaves, por que não ter caixas? Falta quem tenha coragem de admoestar Lula com a mesma frase ou com outra parecida. Talvez o senador Jacques Wagner, do PT, líder do governo, pudesse se encarregar da tarefa. Lula e ele são amigos de longa data. Em 2018, antes de escalar Fernando Haddad para substituí-lo como candidato à presidência, Lula tentou convencer Wagner a aceitar a missão. Chamou-o a Curitiba, onde estava preso. Os dois conversaram, mas Wagner preferiu candidatar-se a senador pela Bahia. Esta semana, foi ao senador... Sérgio Moro, que procurou Wagner, queixou-se da, queixou da revelação feita por Lula em entrevista de que só pensava em fodê-lo. Wagner minimizou a ofensa. Esse foi o sentimento de Lula quando estava preso, mas não é o de hoje. Ocorre que menos de 24 horas depois de a Polícia Federal ter desbaratado um plano da facção criminosa PCC para matar eu ou sequestrar Moro e outras autoridades. Lula voltou a carga. Primeiro disse: Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que há mais uma armação. E se foi mais uma armação, ele e Moro vai ficar mais desmascarado ainda. Não sei mais o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo como está mentindo. E disse mais tarde, a pretexto de corrigir-se. Quero ser cauteloso vou descobrir o que aconteceu é visível que é uma armação do Moro ou seja nas duas ocasiões Lula sugeriu alegando não dispor de provas que foi a armação de Moro e a operação montada pela Polícia Federal que abortou mais um crime tramado pelo PCC está mais do que provado que o PCC planejava assassinar Moro ou sequestrá-lo ele próprio foi avisado e andava cercado de seguranças a Polícia Federal acompanhava o caso desde janeiro na quarta 22 quando a PF prendeu nove suspeitos de envolvimento no crime estrelas reluzentes do PT saudaram a, eficaz, a eficiência da Polícia Federal e exaltaram Lula por fazer o bem se interessar a quem escreveu Humberto Costa do PT ex-ministro da Saúde no primeiro governo do Lula a PF de Lula salvou a vida de Moro. E essa operação prova por A mais B de que Lula governa para todos. Fiz L para isso. Escreveu Gleice Hoffman, presidente do PT. Juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. Ambos, e outros mais na prática, foram desautorizados por Lula. A reputação da Polícia Federal foi posta em dúvida por Lula e Moro, de Algoz passou a condição de vítima da fúria de Lula. Para atenuar as falas desastradas de Lula, seus porta-vozes passaram a dizer que ele perde a estabilidade emocional toda vez que lembra dos 580 dias em que ficou preso por decisão de Moro. Quanto tempo mais o país ficará sujeito à instabilidade emocional do presidente da república que ele elegeu prometendo restabelecer a harmonia entre os poderes corrompidas por seu antecessor? O que diriam Lula e os dirigentes do PT se alguma voz da extrema-direita tivesse replicado? Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas, mas acho que a morte do prefeito Celso Daniel foi mais uma armação da esquerda, como foi a facada que levou Bolsonaro. Dizem que Lula há bastante tempo pedece de dor em um dos joelhos que o impede de dormir direito e altera seu humor. Quando chora, em parte seria também por causa disso. Trata-se de fique bom, mas até lá, cale-se ou fale pouco. Seu governo mal começou e começou sob alguns aspectos. Tem muito tempo à frente para mostrar serviço. Boa sorte. Só faltava quem derrotou Bolsonaro no lugar de um fantoche dele em 2026. O Brasil não merece. Assim, um texto muito mal escrito do blog do Noblar mas em desespero, pedindo pro Dilma calar a boca. Aí tem o Reinaldo Azevedo, também a mesma coisa, né? Lula precisa mudar seu modo de se relacionar com o público e falar menos? E isso, acreditem, não é um juízo depreciativo? Fosse, eu não teria problema nenhum explicitá-lo. Nunca tive dificuldade de criticar presidentes, inclusive ele próprio. Em muitos aspectos, o Brasil que está... Aí é muito pior do que aquele que o líder petista encontrou em 2003. A razia dos últimos quatro anos não haveria de ser indolor. E deixou aquele sequelas de longo prazo. E vou me manter aqui ao que acho realmente relevante. Antes que prossiga, escrevo sem receio de errar. Que, caminhando para os 90 dias de mandato, sua vitória já rendeu bons frutos para os pobres, que são os mais carentes, blá blá blá blá blá. Ah, tá. Enfim, está aqui também pedindo para o Dilma calar a boca. E aí a gente vai lá pro Estadão. Eliane Catenier, que sempre tocou o Bolsonaro. Né? A pergunta que, né, que todo mundo está fazendo em Brasília? O que está acontecendo com Lula? Na mesma semana, o presidente Lula surpreendeu os meios políticos, jurídicos e diplomáticos ao fazer ao menos duas acusações graves sem provas. Imprudentemente, a primeira atingiu os Estados Unidos, um parceiro fundamental. A segunda foi contra o ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro, com os estilhaços vão longe. Ao vento do nada... Lula acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um conluio com a Lava Jato para prejudicar as empreiteiras brasileiras em licitações internacionais. Uma história rocambolesca, sem pé nem cabeça, dessas que qualquer um pode lançar numa mesa de bar, numa roda de amigos. Mas o presidente... Ele já havia espancado o Banco Central e mandou rasgar os livros de economia. E a acusação foi feita às vésperas da viagem à China, que vive momentos tensos com o Zeuá. A reação oscila entre o choque e o constrangimento. Com uma pergunta parendo no ar: o que está acontecendo com Lula? O que, é que aconteceu? Mas o que é isso? a e China são as duas maiores potências do mundo e essenciais para o Brasil. Além disso, o governo Joe Biden fez uma defesa enfática das eleições das urnas eletrônicas e cumpriu promessa de reconhecer rapidamente a vitória do vencedor, torcendo por baixo dos panos, mas nem tanto para Lula. Logo é um aliado, precisa ser tratado como aliado. Não satisfeito, o presidente se saiu com a história de que a articulação do PCC para matar Moro, sua família e o promotor Lincoln Gacchia, foi armação do Moro. É irresponsável, ridiculariza a Polícia Federal, que detectou e agiu tempestivamente contra a audácia do crime organizado. E tem um efeito colateral, da holofotes a Moro. Ninguém fala o que quer na hora que bem entende, sem pensar as consequências. Isso vale principalmente para o presidente, mas Lula tem quebrado essa regra básica com certa frequência preocupando o seu entorno, gerando críticas diplomáticas, atiçando a oposição e, claro, ganhando espaço negativo na mídia. Tá derretendo, cara. Tá derretendo. Ai, meu Deus. Também é mais do que compreensível que depois de tudo que passou a prisão, a morte do neto, Lula chore no discurso, num evento. Mas se ele chora tanto, tão seguidamente começa a gerar um zoom zoom zoom incômodo sobre as condições emocionais de um presidente que volta para um terceiro mandato no país e no mundo diferentes e mais hostis por falar em hostilidade Lula e o governo do PT jogam toda a culpa dos juros estratosféricos no BC mas a manifestação infeliz do presidente e insegurança na economia assustam investidores pressionando a inflação e impactam nos juros Transformar o BC em vilão número 1 um, irá resolver? Nenhum jornalista mais tá com o Dilbo Tropo. O bagulho enlouqueceu de vez em Brasília, tá? Aguenta essa. Quero saber a opinião de vocês. Apoie o canal através da nossa oitava rifa. E até a próxima. Tchau, tchau.